Oi, tudo bem? No último vídeo, a gente falou sobre as causas de testosterona baixa em jovens. Recebi várias perguntas, muito obrigado, e agora a gente vai respondê-las. O que a testosterona baixa provoca? Quais são os sintomas da deficiência de testosterona? Indisposição, falta de energia, até depressão. Piora da libido, piora da ereção. Em mulheres também pode causar piora da lubrificação vaginal. Aumento da gordura localizada, flacidez. E como que a gente confirma a deficiência de testosterona? Feito por uma dosagem sanguínea de testosterona total, livre e biodisponível. E uma vez confirmadas, está indicado o tratamento, que é o assunto do próximo vídeo. Te espero lá!